É muito bonito, né? Eu fui pra aí uma vez Eu passei no Paraguai Não gostei da terra O um povo hostil, aos brasileiros, né? Esse aqui é o Fredão Dá tchau, Fredão Ele é um cachorro muito bom, muito honesto, ó Bonitão ele ah, Cortei os cabelos dele, tá bonitinho Manda um beijo pra Verata e Isso, dá uma lambidinha né? Verata Cardi. Põe a cara aqui na frente Então, o Itaipu é muito lindo, né? Mas também não tem muita coisa de, de bom para se fazer lá. Só um turismo pequeno. É, é, é legal. Um bonito a água cair. Aqui em São Paulo falta água. Né, constantemente. E a prefeitura não toma nenhuma providência para sanar esse problema que está para voltar. Então a gente fala. O que, que esses caras estão fazendo na prefeitura de São Paulo? Fala com ele Fala com o prefeito, Verdinho. Fala para o prefeito trazer água aqui para São Paulo. Ah, consertar os buracos lá tá. <risos> é, Concentar os buracos Não tem que fazer buraco E fazer os, os poços artesianos Aí na, nos bairros para não faltar mais a água Porque é um inconveniente muito grande Olha né? a cara dele Como é que eu vou ficar sem dar banho no Fredinho? Pô? Por que, que eu vou deixar de dar banho no cachorro Agora para economizar água? Uh, moçada, vamos acordar Sai, desce, cachorro Cachorro, pô, cheio de sarna Tchau, presidente.